Tá todo mundo no Discord, né? No Discord dá pra geral se comunicar. Cruzei uns dedos, galera. Mandem sorte. Ih, não botei o Dream Run. Esqueci. Run, não. E perdiu. Agora vai, hein, galera. Mandem sorte. Mandem em emote do Shiny Charme. What? Vai evoluindo. Três segmentos! Três segmentos! Pegamos! Que isso? Veio! <risos> Três corpitios. Chocamos! É ele! É a minha cona! Caraca! Tem uma chance em 100 dele vir. Shine ainda por cima? Ai, perdeu Galera, evoluímos três segmentos do Gigo em live. Não tem como, a. Meu treinador ele é muito sortudo. Eu consegui dois em 10. Mas tu já pegou os três segmentos? Tu já tem? Eu ia te passar de volta, cara. Mas se você já tiver, eu aceito ficar com esse. Que isso?